Olá, Zequias. O frigorífico da JBS em Diamantino vai ter que construir, firmar convênio ou pagar um benefício para que trabalhadoras com bebês de até seis meses possam amamentar. A decisão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso confirmou a sentença da vara do trabalho de Diamantino. A JBS também foi condenada em R$ 200 mil reais por dano moral coletivo. Ao recorrer da decisão no tribunal, a empresa alegou que já pagava 120 de auxílio creche por iniciativa própria e que, por isso, queria que a condenação por danos morais fosse revertida. Já o Ministério Público do Trabalho apontou que a CLT determina que empresas com mais de 30 empregadas acima de 16 anos tenham um local adequado de amamentação. Portanto, o valor deveria ser aumentado pelo porte da empresa e pelo descumprimento desta lei. Na sentença, o tribunal considerou que o pagamento de R$ 120 reais não atendeu aos requisitos previstos na CLT e manteve o valor da indenização, além das obrigações para garantir o local adequado para as mães.